Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou fazer um exercício do Enem 2017, que foi considerado pela maioria dos alunos e professores como sendo um dos mais difíceis. Se você também achou, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar uma forma simples de fazê-lo sem precisar fazer cálculos. O exercício é o seguinte, a invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Então, as semirreações de redução são a do sério, do dicromato, do níquel e do zinco. Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Então, a gente tem a alternativa A, B, C, D e E. A gente vai ver qual vai ser a correta. Para responder essa questão, precisamos saber o que é redução, oxidação, ânodo e cátodo. Então, denomina-se redução o ganho de elétrons por uma espécie química. E denomina-se oxidação a perda de elétrons por uma espécie química. Agora a gente vai falar de pilhas. O eletrodo no qual ocorre o processo de oxidação é denominado ânodo, é o polo negativo. E o eletrodo no qual ocorre o processo de redução é denominado cátodo, que é o polo positivo. Um resumo do que eu disse. O eletrodo é chamado ânodo e se nele né, ocorrer oxidação. E o eletrodo é chamado cátodo se nele ocorrer redução. Uma maneira simples e fácil de saber quem é o ânodo é observar se ele tem eletrodos com níquel e zinco. Por quê? Porque na maioria das pilhas, quem tem esses metais, né, eles serão o quê? O ânodo, porque os seus potenciais são pouco estáveis e sofrem oxidação muito fácil. Então vamos olhar novamente o quadro. Tem eletrodos né, de zinco e níquel. Então, se tem o níquel e o zinco, então a gente já sabe que eles vão ser o ânodo, quem oxida. Então, o sério e o dicromato vão ser o cátodo, quem reduz. Nesse tipo de exercício, se você souber o básico sobre pilhas, pode ser feito sem calcular a DDP, que é a diferença de potencial. Eu vou mostrar. Primeiro, uma associação em série de pilhas, ela é feita quando uma fonte tiver um polo positivo, conectado, né, ligado a um polo negativo, de outra fonte e assim sucessivamente para todas as fontes que compõem a série. Essa associação resultará em um somatório das tensões das fontes, mas é preciso atentar que, para resultar nesse somatório, todas as células ou fontes têm de estar com as polaridades sempre entre positivo para negativo ou vice-versa. Quer dizer, ânodo, cátodo, cátodo, né? Ano do cátodo, ano do cátodo. Ou cátodo, ânodo, cátodo, ano. Você pode olhar aqui, ó. Tá vendo, ó. Positivo, né? Essa aqui é uma pilha. Negativo, positivo. Essa aqui é outra pilha. Negativo, positivo. Então, ó. O negativo tá aqui. E o positivo aqui. O positivo dessa pilha está conectado ao negativo dessa. E se você olhar, ó, esse fio aqui conecta a parte positiva de uma com a parte negativa de outra. Então, essa aqui é uma associação em série. É o que você precisa saber de básico sobre pilhas. Então, se o ânodo de uma extremidade estiver ligado com o cátodo da outra extremidade ou o cátodo de uma extremidade ligado ao ânodo de uma outra extremidade, vai ter o que? Uma pilha em série. E para saber isso, Basta olhar a reação que acontece no eletrodo. Como a gente já viu no quadro, o ânodo vai ser o níquel e o zinco, e o cátodo vai ser o quê? O sério e o de cromato. Tá bom? Vamos ver a letra A. Como é uma série de pilhas, nós temos a primeira pilha de sério e níquel, uma com cátodo e outra ânodo. E a segunda pilha de zinco e de cromato, ânodo e cátodo. E a letra A não possui um esquema de pilhas em série. Por quê? A sequência tem que ser positivo com negativo e assim sucessivamente. Ou vice-versa, negativo com positivo. E o cátodo de uma pilha deve estar ligado ao ânodo da outra, ou vice-versa. E na letra A, olha como está. Positivo, ó. Positivo com negativo e Negativo com negativo, negativo com positivo. E o cátodo de uma, ele deve estar ligado ao ânodo da outra, ou vice-versa. Só que aqui está o cátodo de uma, vai estar ligado ao cátodo da outra. Então, a gente pode descartar a letra A. Essa não é a correta. A letra B, ela é igual à letra A. Por quê? Olha, positivo com negativo, negativo com negativo. E o cátodo de uma está ligado ao cátodo da outra. Então, a gente também pode descartar a letra B. A letra C. A letra C tem o cátodo ligado ao ânodo. Positivo com negativo. Negativo com positivo. Positivo com negativo. Então, na letra C, a gente tem um esquema de pilhas em série. Positivo, negativo, positivo, negativo. E o cátodo de uma está ligado ao ânodo da outra. Então, por enquanto, a letra C é a correta. A letra D. A letra D não possui esquema de pilhas em série. Por quê? O cátodo de uma pilha está ligado ao ânodo da outra. não tá o cátodo está ligado ao ânodo, ok? Mas a sequência tem que ser... Positivo com negativo, negativo com positivo e positivo com negativo. E aqui tá, positivo com positivo. Então, só aqui já tá errado. Então, a gente também pode descartar a letra D. A letra E, ela é igual a letra D, por quê? O cato de uma pilha realmente está ligado ao ânus da outra. Mas a sequência tem que ser positivo com negativo e assim sucessivamente. E nela está positivo, positivo, negativo negativo. Então vamos descartar a letra E. Então a resposta correta é a letra C. Mas só fazendo a sua observação, você já acharia a resposta correta sem fazer os cálculos. Poupando tempo para resolver outras questões. Mas se você quiser fazer os cálculos para ter certeza que é a letra C, é só somar os potenciais e conferir. Para isso, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. ΔE, que é a diferença de potencial, é igual ao E maior menos o E menor. O E é potencial padrão. Então, potencial padrão maior menos potencial padrão menor. A pilha 1 vai ser a E1, que vai ser a pilha de zinco e sério. O cátodo, que é o positivo, vai ser o sério, que tem um potencial de redução mais 1,61 volts, e o ânodo vai ser o quê? O zinco, que tem potencial de oxidação, menos 0,76 volts. E a gente vai multiplicar o sério, que é o cátodo, por 2. Por quê? Para poder a gente cortar os dois elétrons do zinco e montar a equação. Então, a gente vai cortar o eletro, os dois elétrons do sério com os dois elétrons do zinco e montar a equação. Então, tá vendo? A gente vai multiplicar. A equação do sério por 2, então vai ficar 2CE4 mais, 2 mais elétrons e 2CE3 O Zn, que é o zinco, Zn2 mais, mais 2 elétrons. Cortando, a gente montou a reação da pilha 1, que é a E1. A pilha 2 vai ser a E2, que vai ser a pilha de níquel e de cromato. O cátodo, que é o positivo, vai ser o dicromato. Tem potencial de redução mais 1,33 volts. E o ânodo, que é o negativo, vai ser o níquel, que tem um potencial de oxidação de menos 0,25 volts. A gente vai multiplicar o níquel, que é o ânodo, por 3. Por quê? Para cortar 6 com 6 elétrons do dicromato e montar a equação. Então, a gente vai multiplicar. Tá vendo? O níquel por 3, então a equação do dicromato a gente não vai mexer, vai ficar 3Ni, vai ficar 3Ni2 mais 6 elétrons. Cortou 6 elétrons, montamos a equação da pilha E2. Com as duas equações da pilha 1 e da pilha 2 montadas, eu vou voltar agora para o meu quadro e te mostrar como fazer os cálculos e saber se realmente a letra C é a correta. Então, vamos fazer a conta para ver se realmente vai ser a letra C é correta. A gente viu que a fórmula é ΔE é igual a E maior menos o E menor. Então, a primeira pilha vai ser a pilha E1, vai ser a pilha de zinco e de sério. Então, o delta é 1 um, vai ser 1,61 menos, menos 0,76. Menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ser mais 0,76. Então, o delta é 1 um, vai ser 1,61 mais 0,76, que vai dar 2,37 volts. Essa é a pilha E1. Agora a gente vai fazer a pilha E2, para poder somar as duas. A pilha 2 vai ser a pilha de níquel e de cromato. Então o ΔE2 vai ser 1,33 menos, menos 0,25. Então vai ser 1,33 mais, menos vezes menos, mais, mais 0,25. 1,33 mais 0,25, 1,58 volts. Agora a gente vai somar a pilha E1 e a pilha E2 e ver se o valor total vai dar realmente a letra C, quer dizer, maior que 3,6 volts. Então, a soma da pilha 1 com a pilha 2 vai ser o seguinte, então delta é total, que é a soma das duas, 2,37 volts da pilha E1, mais 1,58 volts da pilha é 2. 2,37 mais 1,58 vai dar 3,95 volts. Então, se você pode perceber que o potencial dessa pilha em série, ela é o que? Ela é maior que 3,6 volts. Que o exercício pede uma lâmpada que tenha 3,6 volts ou mais, poder conseguir acender o LED azul. Então, essa pilha, ela deu 3,95 volts. Então, ela conseguirá acender o LED azul. Mas como você pode ter percebido, sem precisar fazer esses cálculos, a gente já viu que a pilha correta seria a letra C. Então, na hora de fazer os exercícios, tem um pouco de calma. Eu sei, o Enem é muito desesperador, a gente fica muito nervoso. Mas tenta fazer os exercícios com calma. Lembra do que você estudou, que você conseguirá, igual no caso desse exercício... Fazer sem precisar fazer os cálculos. Só de você observar as gravuras, você já conseguiria identificar qual seria a pilha certa. Então, tenha boa prova. E se você gostou desse vídeo, clique no joinha, assine meu canal, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.